Bom, pessoal, então aqui voltando, tá? É... A gente tem uma limitação aqui de tempo na hora de gravar o vídeo, por isso que a gente teve que fazer uma pausa. Bem, uh, o processo de planejamento da automação. Então, a gente tem algumas etapas. Primeiro, eu preciso fazer um levantamento da situação atual para saber quais recursos de informática eu tenho, quais são os métodos e ferramentas de trabalho atuais, qual o nível de qualidade e produtividade dos meus colaboradores, qual é o grau de flexibilidade e qualidade dos meus produtos e serviços, qual é o grau de capacitação da minha equipe no uso de computadores. Né? Lembre-se que às vezes a gente trabalha em uma unidade de informação com uma equipe de auxiliares que tem pouco conhecimento tecnológico, né? então a gente precisa levantar esses elementos quais são os principais obstáculos e problemas da qualidade e produtividade, quais são os níveis de racionalização e de organização do trabalho e qual que é a situação ideal pretendida. Então, a gente precisa levantar tudo isso para iniciar o meu processo de planejamento da automação. Então, a partir do levantamento dessas informações, a gente parte para outras etapas, como, por exemplo, modelar o universo de dados a serem manipulados e tratados a curto e médio prazo, levantar os recursos tecnológicos disponíveis no mercado e os utilizados por outras unidades de formação. O que, que é isso? Fazer o benchmarking, olhar o que, que o meu, meu colega está utilizando, por que, que ele está utilizando aquela tecnologia, será que aquela tecnologia também não é interessante para minha unidade de formação? Também não é chegar e olhar tudo que o outro faz e implantar na sua, né? porque a gente tem que entender que cada unidade de formação tem uma necessidade mas às vezes olhar, fazer o benchmark é uma tarefa importante. né? Definir o grau de independência e de descentralização dos grupos de profissionais que trabalham na UI, dentro da própria UI em relação a uma sede maior, se houver, né? se houver em redes de bibliotecas. Definir as tecnologias a serem dominadas como um recurso estratégico Definir os objetivos da automação, se eles estão em consonância com os objetivos estratégicos da unidade de informação, né? E projetar as melhorias no que concerne a qualidade e produtividade dessa unidade, que isso seria a justificativa para aplicar esse processo de automação. E acho que a parte mais difícil que é definir os de recursos disponíveis para o investimento, né? Às vezes a gente não tem. É, eu, eu noto, assim, pelas disciplinas de gestão e de tecnologia que eu tenho acompanhado O bibliotecário, ele geralmente tem dificuldade de uh, investir recursos Por essa falta desse conhecimento, dessa educação financeira E quando chega a necessidade de um processo desse, geralmente não tem recurso Porque geralmente os recursos são gastos com aquisição de acervo E aí eu tenho que fazer um projeto e uma proposta para obter esses recursos Para conseguir... Eleva a, a alavancar para conseguir iniciar esse processo de automação, então a vocês podem verificar que o Barreto ele ele apresenta vários e isso no artigo da Amaral e da Zafalão ele apresenta vários pr, várias etapas e processos do, da, da, do processo de automação, né? Então um deles que ele comenta é primeiro é definir. As principais atividades. Opa, deixa eu voltar aqui, é que eu quero pegar o, a caneta laser, que eu acho que fica mais fácil para vocês. Então, aqui. Definir as principais atividades a serem automatizadas, bem como os usuários né, do sistema e não necessariamente o usuário final da biblioteca serem atendidos. Definir os ganhos e benefícios esperados. Então, acho que, inclusive, isso serve como justificação alta da necessidade desse processo, tanto uh, ganhos uh, qualitativos com, quanto quantitativos a serem atingidos em curto e médio prazo, definir a estrutura básica necessária em termos de hardware e software, definir quais os padrões e regras básicas da operação para a área de informática são necessários, definir os sistemas e produtos a serem implementados e definir o nível de capacidade a ser atingido. Em relação à organização do trabalho, que vem depois da etapa de planejamento, o Barreto ele aponta que o trabalho ele deve sempre ser é, organizado visando o sucesso na sua implementação, e que essa organização ela pode enfrentar alguns desafios, né? que além da questão financeira e dos aspectos técnicos que aquela tecnologia impõe, há muitos obstáculos culturais, como, por exemplo, confusão, desperdício, reações negativas. As pessoas elas tendem naturalmente a serem reativas à tecnologia. Tá? Isso é muito comum, mas é necessário trabalhar com esses obstáculos culturais para que a gente consiga ir para frente, né? que a gente consiga desenvolver a automação. Outra etapa importante que consiste na organização do trabalho é que o bibliotecário ele deve ocupar-se das seguintes questões. Né? Ele deve definir a, a contratação de executores técnicos com experiência em automação. Se não houver na instituição, se houver dentro da instituição, isso vai ser uma vantagem. Caso contrário, a gente tem que contratar. E essa contratação pode se dar de forma terceirizada. né? Eu preciso contratar um colaborador, para compor o quadro interno da empresa. Eu posso contratar uma empresa terceirizada para prestar esse serviço. E o bibliotecário, dentro da etapa de organização, ele vai ser responsável por definir um cronograma de execução. Então, esse cronograma precisa ter prazos e ações da equipe, ou seja, dar nome aos bois, dizer o que cada um vai fazer dentro do prazo, tanto da equipe de informática quanto da equipe de treinamento e divulgação desse sistema, né? então é, atribuir tarefas e prazos para cada membro da equipe. Além disso, o bibliotecário ele tem que ser responsável por ações preparatórias para automação. Então, a automação deve ser implementada nos procedimentos de busca de qualidade, produtividade. Ou seja, a gente não precisa automatizar tudo, né? Porque quando a gente passa a automatizar tudo sem justificar a gente acaba criando processos ineficazes, né? É, e a gente o bibliotecário precisa trabalhar com a negociação e articulação com parceiros, né? Ele precisa criar conexões com outras unidades de informação, identificar rede de colaboração, ligar às vezes para o colega, por exemplo. Aqui dá o 10 que ligar para os que perguntar. Olha, como é que foi a experiência de vocês com a implantação do sistema? É, automatizado de empréstimo e de devolução de acervo. Qual o fornecedor que vocês usaram? Esse fornecedor, ele é bacana? A gente pode contratar? Tem alguma dificuldade na implantação desse serviço? E assim, a gente vai trocando figurinhas para nos articular com parceiros, né? Além disso, na etapa de organização do trabalho, é necessária uma sensibilização dos usuários, né? para as mudanças a serem implementadas. Então, pensem assim, tem mudanças simples e tem mudanças complexas. Quando os bancos passaram a criar os caixas eletrônicos, as pessoas mais... as pessoas idosas, né, as pessoas que tinham mais idade, elas resistiram bastante. E até hoje elas resistem, né? Por isso que existem os, a, os ajudantes dentro do próprio banco para auxiliar as pessoas. Então, é, a gente precisa mudar essa cultura, né, a, a cabeça das pessoas e preparar esses usuários para essas mudanças que vão acontecer e mostrar os benefícios dessa mudança, né, para que eles consigam adquirir a, a consciência de que essa mudança é necessária e não criar isso como uma barreira. E a gente precisa também é, equiparar os conhecimentos básicos de informática entre os membros da equipe. A gente precisa treinar essa equipe para utilizar esse novo processo. Por exemplo... Se eu vou uh, utilizar um sistema de, leva de levantamento do inventário, do acervo, existe um equipamentinho que ele verifica ali a ordem, se a ordem dada dos livros na estante está correta, se está faltando algum livro ali dentro do inventário. Eu preciso capacitar essa minha equipe, meus auxiliares, estagiários, todo mundo precisa ter o mesmo nível de conhecimento das ferramentas para não dependerem sempre do gestor para poder fazer isso, né? A gente observa que tem alguns locais, em algumas unidades de formação que quando, até isso em algumas empresas. Quando o chefe não está ou o gerente, ninguém consegue fazer nada, né? Então, isso, isso tem que ser evitado. Todos têm que saber, conhecer as tecnologias. E a terceira macro etapa é a questão do acompanhamento e da avaliação desse processo de automação. Então, a gente precisa verificar pontos que são verificáveis em qualquer projeto, seja ele de automação ou não. Verificar se os prazos foram cumpridos, verificar a mobilização e a alocação dos recursos que foram gastos, verificar a avaliação dos resultados, verificar a motivação da equipe no processo, verificar se os objetivos que foram traçados lá no início do processo foram realmente cumpridos, né? Além disso, o que a gente também pode desenvolver nessa terceira e última etapa aí do acompanhamento e avaliação do processo. Outros pontos são fundamentais, né? como, por exemplo, verificar a questão da segurança e da qualidade dos dados, né? se existem instruções para ajudar a minimizar a inserção incorreta de dados nos campos, se existem níveis de segurança, se é feito backup, se é feita uma proteção contra vírus, né? contra esses sistemas, verificar se, as, se os sistemas é, forem simples, se eles não precisam seguir as etapas a seguir, então fazer um levantamento inicial dos dados, verificar a concepção do projeto de sistema, o desenvolvimento de codificação dos programas, testes, treinamento, implementação e manutenção corretiva e evolutiva dos sistemas. É, outros pontos fundamentais, verificar se existe uma documentação para uso e manutenção desse sistema. né? Então, a gente precisa criar, verificar se essa empresa que a gente vai contratar, se eles vão dar treinamento, se eles vão entregar uma documentação para a gente, para dar treinamento para os técnicos e para os usuários, para os novos usuários, para os novos colaboradores que surgirem. Então, essa documentação ela é muito importante. Verificar se esse software passar por uma atualização, se a empresa vai fornecer a atualização desse sistema, se, se existe uma manutenção desse sistema. Treinamento, então. Às vezes, as empresas elas podem treinar uma pessoa, elas podem cobrar por pessoa ou por hora dada. Se for por hora dada, quanto mais pessoas estiverem, melhor. Se esse treinamento for por pessoa, a gente, né, se for muito caro, a gente pode instruir um dos funcionários a fazer esse treinamento e depois é responsável por replicar o treinamento que, que ele recebeu. Tá? Em que contexto isso convém? Por exemplo, se é um treinamento com uma capacitação de uma ferramenta que vai acontecer num evento lá na Europa, eu não posso pagar todos os meus funcionários. Não posso liberar também toda a minha equipe para fazer esse treinamento. Então, às vezes acontece, bibliotecários são liberados para fazer um evento no exterior, lá fora, ou em outro estado. Então, essa pessoa ela tem a responsabilidade de replicar o conhecimento que ela aprendeu para os demais colegas da equipe. E a outra questão que pode ser observada é o lançamento de produtos e serviços. né? Além de fornecer as ferramentas internas, as tecnologias possibilitaram o oferecimento de novos serviços aos usuários. Então, a gente deve sempre buscar conhecer o lançamento de novos produtos e serviços para melhorar a experiência das nossas unidades de informação. No final do texto da, da Amaral e da Zafalon, elas comentam sobre o livro da Corte, entre outros né, que ela organizou. A Corte ela faz um levantamento de requisitos necessários para escolher um software. Agora, a gente está falando só da automação de software e não da automação de hardware, né? O que a gente deve levar em consideração quando a gente vai escolher um software? Então, tem alguns critérios, como, por exemplo, considerar os custos desse software, quantas atualizações são disponíveis, né? Além disso, a gente precisa saber se esse software ele é fácil de usar, se essa empresa vai fornecer treinamento, né? Uh, se eles têm disponíveis técnicos especializados para poder é, prestar o serviço para tirar dúvidas, resolver problemas quanto ao uso desse software. Se esse software, eu acho que esse aqui, pessoal, é o aspecto mais importante e relevante que vocês devem levar em consideração quando vocês escolherem um software, que é verificar a compatibilidade e interoperabilidade entre as plataformas quais os padrões de metadados eles usam, quais tecnologias eles usam para verificar se essas tecnologias elas têm, elas são interoperáveis entre si. Porque é uma tendência que as organizações atuem em rede e que é outra tendência que a gente potencializa nossas ferramentas de trabalho, trabalhando em redes colaborativas e compartilhando tudo que é feito é, entre uh, outros uh, profissionais da nossa área. Então, Escolher softwares que sejam compatíveis e interoperáveis entre plataformas é, acho que o passo um dos passos mais importantes. Verificar também a questão dos custos operacionais desse processo, né? A gente precisa ver se a gente vai gastar com mão um de obra especializada, com gestores, com usuários, com treinamento e formação, com materiais de consumo, com equipamento, mobiliário, com software e hardware. Aí a gente precisa lembrar de alinhar os custos com as necessidades derivadas dos objetivos planejados. Né? Então, vocês estão vendo que o buraco realmente é mais embaixo, né? que são questões bem complexas. Não é só vamos mudar o sorte, vamos escolher automatizar, mas que são questões necessárias, que o bibliotecário ele vai ser o gestor e o tomador de decisões